Ei, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e hoje para falar para vocês que finalmente você vai conseguir jogar Skyrim com seu amigo. E sim, a partir de 8 de julho você vai poder jogar online com outros jogadores. Calma, se você não está entendendo nada eu vou explicar no vídeo de hoje, mas antes não deixa de se inscrever aqui no canal para apoiar o trabalho que é feito para vocês. E pelo analytics do YouTube, 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, dá aquela força e bora pro vídeo. Finalmente, o seu sonho de jogar Skyrim online vai se tornar uma realidade. A partir do dia 8 de julho, isso vai ser possível graças a um mod que surgiu antigamente, conhecido como Skyrim Together. Agora, os desenvolvedores do Skyrim Together anunciaram o Skyrim Together Reborn. Esse mod todo remodelado permite que até 8 jogadores simultâneos explorem as vastas terras de Skyrim. O mod vai contar até com um modo PvP caso os jogadores queiram ativar durante a sua jogatina. É importante detalhar que os desenvolvedores deixaram claro que em alguns momentos o jogo poderá crachar e apresentar falhas, até porque os caras não trabalham profissionalmente com isso, e sim desenvolvem mods como um hobby. Apesar desses contratempos, eles garantem que o mod é muito divertido e vale a pena sem testar. Uma das notícias interessantes que achei no anúncio deles no Reddit, foi que estão também preparando esse mesmo mod para Fallout 4, mas ainda não temos uma data de lançamento, mas provavelmente o veremos em 2023. Preciso detalhar alguns aspectos importantes desse mod que funcionará na versão Special Edition 1.6 ou superior da Steam. As versões VR, Console, Legendary e Game Pass não serão suportadas para esse mod. Se você tem a versão Aniversário, esse mod vai funcionar também no seu Skyrim e não é um critério obrigatório para quem não tem a Aniversário Edition. Sobre a sincronia do jogo, os desenvolvedores deixaram claro que todas as quests estão sincronizadas, assim como monstros, diálogos e etc. Eles informaram que durante sua gameplay é recomendado não utilizar Companions até porque você estará se divertindo com outros jogadores reais e os companheiros podem acabar crachando o jogo. É importante lembrar que você poderá presenciar bugs e problemas durante seu jogo, mas nada que tire a diversão do mod. Um detalhe importante é sobre o uso de outros mods enquanto estiver utilizando o Sky Together Reborn. Os desenvolvedores informaram que você não deverá usar outros mods durante sua experiência, pois poderá causar instabilidade e erros durante sua gameplay. Além disso, eles não sabem quais os mods seriam compatíveis, pois teriam que testar para poder saber. Como o mod vai precisar de um servidor. Para que possamos jogar junto com outras pessoas, os desenvolvedores recomendam um server gratuito chamado playtogether.gg. Na página do mod estarão todas as informações de como instalar e configurar para poder jogar. Esse mod vai estar disponível na página do Nexus com o nome de Skyrim Together Reborn a partir de 8 de julho. Agora sim você vai poder experimentar todas as suas aventuras que você já passou em Skyrim, todas as atividades, tudo que você já fez em Skyrim, só que agora com um grupo muito maior e muito mais interessante, pessoal. E essa era a novidade que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado e não deixem de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!